De volta nos comerciais, a gente continua aqui no Tribuna seminários e agora a gente vai falar de memória com o primeiro recordista brasileiro em memória. Renato, você começou desde criança, você já é fera assim em memória? Não, a minha descoberta foi que eu não tinha uma boa memória, então a partir do momento que eu achei, achava que não tinha uma boa memória, eu fui desenvolver, eu fui buscar técnicas, recursos, até descobrir que nós não temos uma memória ruim, nós temos normalmente uma memória que não foi treinada, que não foi preparada. Ou seja, a gente pode dizer que há uma relação entre concentração e memória? É uma relação íntima, inclusive. Você tem que se concentrar para conseguir memorizar. Quem não se concentra acaba tendo mais dificuldade. Uhum. E dá para afirmar que a memória é a base da inteligência? A memória é o parque de diversões da inteligência. <risos> Quer dizer, a inteligência só se manifesta se existe memória para ela consultar. Entendi. E aquela pessoa assim, falar, eu não consigo gravar o nome de ninguém, não consigo memorizar... Nada. Tem alguma dica, sim, rápida, a curto prazo, que, ó, você tem que fazer isso? Na verdade, a pessoa tem que confiar, porque quem não memoriza, não memoriza absolutamente nada. Então, às vezes, a pessoa reclama que tem dificuldade de guardar nomes, mas ela sabe o nome de todos os atores da novela, ela sabe o nome de todos os personagens. Quer dizer, é, às vezes a gente acredita que não consegue, mas a gente também não tentou memorizar. Então, é, a memória, é, muitas das nossas dificuldades passa por não confiarmos na memória. Uma das perguntas que o Renato fez aqui no seminário, eu vou fazer aí para você. Você sabe estudar? Ele fez essa pergunta aqui porque ele falou pra gente que a gente precisa aprender a aprender. Como que é isso? A maioria dos estudantes tem dificuldade de aprender porque não tem um método. Então a grande sacada é você. É matemática? Como se estuda matemática? Português, como é que se estuda português? Então, você é, buscar o método de aprendizagem desse tipo de matéria é porque aí você começa a assimilar com mais facilidade. E há uma diferença, assim, de técnica, de como estudar para cada matéria ou para cada tipo de situação? Cada, para cada matéria exige-se uma estratégia diferente, sim. Ah, preciso buscar isso. que é possível é, memorizar e, e, e é, até 10 vezes mais rápido do que qualquer pessoa desde que você domine o um método. Seja, a gente pode falar então que a memória é basicamente um exercício, como a gente pratica outros, e foi assim que você conseguiu ser recordista? Isso, quanto mais você força e exige da tua memória, melhor ela fica. Há uma diferença entre usar a memória e usar a memória com inteligência. Né? Usar a memória com inteligência depende do conhecimento, de conhecer a nossa memória.